Salve, salve galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe? Aqui nós construímos mapas mentais juntos para você dominar qual matéria. Um mapa mental completo está disponível para download no link da descrição. Baixa lá. E aí, bora começar? Então, chegou a hora de falarmos sobre a Roma Antiga, tanto vemos na literatura, nos filmes e nas poesias. A famosa Roma, que há séculos desperta nossos interesses com suas histórias, mitos e mistérios e, é claro, por toda a influência que deixou o nosso mundo. Atualmente dividimos a história dessa civilização em três períodos básicos, que são as fases da monarquia, república e império, que vão mais ou menos do século 8º a.C. até o ano 476 d.C., quando cai o Império do Ocidente. Já o Império Romano do Oriente, conhecido também como Império Bizantino, ainda sobrevive até o ano 1453 d.C. Mas para falarmos de Roma e seu nascimento, que tal começarmos por suas lendas? Dizia o poeta Virgílio, em sua obra Eneida, que a história de Roma teria começado com dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, descendentes do herói troiano Enéas e filhos do deus Marte com uma princesa, os irmãos estavam destinados a comandar o reino de Alba Longa. No entanto, ainda na infância foram jogados no rio Tibre pelo ambicioso amulho que havia tomado o trono. Acontece que segundo o mito, Rômulo e Remo conseguiram sobreviver graças a uma loba que teria resgatado, amamentado e entregue os bebês para uma família de camponeses. Logo, assim que cresceram, Rômulo e Remo voltaram ao reino de Alba Longa e Finalmente derrotaram Amulio. Após a vitória, decidiram fundar a cidade de Roma, mas em uma disputa pelo poder, o conflito dos irmãos levou ao assassinato de Remo. E, consequentemente, a posse de Rômulo como o primeiro rei de Roma. Assim, embora um dos primeiros reis de Roma tenha realmente se chamado Rômulo, essa história ficou conhecida como um mito fundador. Os estudos arqueológicos e históricos nos permitem aprofundar essas questões e perceber que o reino de Roma surge aproximadamente no século VIII a.C., graças à união de povos latinos e sabinos que já ocupavam a Península Itálica contra as invasões etruscas. Assim, com essa união militar, Roma surgiu como uma monarquia que sobreviveu a até o século VI a.C., quando o último rei etrusco, Tarquínio o Soberbo, foi derrotado pelo Senado Romano. Assim, a partir do conflito político, iniciou-se em Roma a república, marcada pelo poder dos magistrados e principalmente do Senado. Nesse período, conhecemos a fase de maior crescimento da civilização romana. Não só suas fronteiras se ampliaram conquistando novas terras, como sua população cresceu e a sociedade se tornou mais complexa. Os principais grupos desse período foram os patrícios, os plebeus e os escravizados. O primeiro grupo era formado pela elite da sociedade romana, aqueles que descendiam diretamente dos primeiros clãs de pastores da região e por isso eram os grandes detentores de terra. Com esse poder, os os patrícios governaram Roma durante anos e por muito tempo formaram sozinhos o senado e as magistraturas, além de manterem muitos escravos e clientes. Abaixo dos patrícios estavam os plebeus, que eram homens livres, mas inicialmente sem direito à cidadania. Os plebeus atuavam principalmente no comércio e no artesanato, apesar de alguns possuírem pequenas terras. Graças à sua importância para a sociedade romana, foi o grupo que promoveu as principais manifestações sociais durante a república. Sem questionando os privilégios patrícios e exigindo mudanças. Logo, mais ou menos entre 449 e 287 a.C., os plebeus conseguiram importantes conquistas como as Leis das Doze Tábuas, as Leis Licinhas, a Lei Canuleia e os Tribunos da Plebe. Dessa forma, puderam cada vez mais abrir espaço na política romana, ocupando importantes cargos e defendendo seus interesses. Por fim, a maior parte da população vivendo sobre os territórios romanos, mas sem direito à cidadania, foram desescravizados. escravizados. Diferente da escravidão moderna, a escravidão em Roma não tinha um caráter racial, pois os escravos eram normalmente espólios de guerra ou aqueles que possuíam alguma dívida. Como a expansão romana nesse período alcançou o norte da África com as guerras púnicas contra o Cartago, a Península Ibérica, a Gália e o Mediterrâneo Oriental. Todas essas conquistas possibilitaram um expressivo aumento da escravidão, que chegou a atingir cerca de 35% da população romana. Dessa forma, os romanos no ano 70 a.C. já se proclamavam como os grandes senhores do mar Mediterrâneo e de um gigante território. Só que quanto mais Roma crescia, mais difícil se tornava a administração de suas terras, e quanto mais escravos surgiam, mais se aprofundavam também os problemas sociais. Assim, visando buscar uma solução para os conflitos, para o caos político e para a administração do território, o Senado aprovou, no ano 60 a.C., a criação de um triunvirato formado por três militares, Pompeu, Crasso e o famoso Júlio César. Este, que ficou conhecido como o primeiro triunvirato, não resolveu os problemas e ainda aprofundou o caos político, com mortais conflitos entre os novos líderes e a centralização dos poderes nas mãos de César. Após sua morte, essa situação ainda se repetiria com o Segundo Triunvirato, dessa vez formado por Otávio Augusto, Lépido e Aurélio. No entanto, o Segundo Triunvirato, apesar de ter centralizado mais uma vez o poder, agora com Otávio Augusto, terminou justamente com o fim da República e o nascimento do Império Romano. Visto isso, foi com a centralização do poder e o enfraquecimento do Senado que Otávio Augusto se tornou, no ano 27 a.C., o primeiro Imperador de Roma. O império ainda se esforçou para acalmar os problemas políticos, sociais e administrativos, com políticas como a de pão e circo, garantindo alimento e diversão para o povo, esperavam evitar as revoltas. Mas nada disso foi capaz de frear a decadência de Roma. Nesse período, muitos imperadores acabaram assassinados por tramas políticas, territórios foram perdidos com as invasões dos chamados povos bárbaros, e o imbatível exército romano entrou em crise com inúmeras derrotas. Foi assim que o Império, em sua prolongada decadência, passou a sofrer cada vez mais com as crises econômicas, a fome, as revoltas e as invasões. Enfim, no ano 395, com a morte do Imperador Teodésio, o Império foi dividido entre seus dois filhos, passando a existir como o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Enquanto o segundo experimentou a estabilidade e teve sua queda apenas em 1453, a capital do ocidente, por sua vez, não sobreviveu por tanto tempo. Desintegrou-se no ano 476, nas mãos de seu último imperador, Rômulo Augusto. Bom pessoal, chegamos ao fim. Mas vocês podem baixar o mapa completo no link da descrição para estudarem quando quiserem no conforto de casa. Mas peraí, peraí, peraí, não me deixem ainda não. Já se inscreveram no canal e curtiram o vídeo? Então, não percam tempo e façam isso. Aproveitem e ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. E é lógico que a gente deixou um link para assinar o Descomplica com aquele descontar no link da descrição. É isso galera, valeu, até a próxima.